Produtora Marque apresenta. PP. Então, aqui é o seguinte: nós vamos ter que votar nesse cidadão. Que eu estou apresentando esse cidadão. Porque esse cidadão aqui, ele merece respeito. É um cara que venceu aqui nessa cidade e Opa. fez coisa. Opa! Opa. Quem falou para você falar alguma coisa? Quem falou, rapaz? Opa, Parem. é o senhor? Eu é o senhor? Vem aqui. Eu tô indo Vem é aqui Tem que colocar esse aqui Ô O senhor não, não tá com a segurança do homem aí? Oh. Quem que é esse senhor aqui? Segurança Segurança? É E esse maluco aqui? Eu sou o vice-prefeito É o vice-prefeito Esse é o prefeito oh, Você tá falando com o quê? É lógico que é Desculpa Tá desculpado, mas você chega mais devagar Perdão. hein? Tá perdoado Fica na tua Você sabe o Nós. Quem é você? Perdão. Você é um coitado aí O senhor não sabe o que eu tô fazendo a campanha do... Nosso companheiro aqui é um tem <risos> Localiza bem a cara do bicho aí pra marcar Depois a gente fazer umas fotos aí Vai ali, fala aqui, ó. fala aqui Qual eu, é a tua proposta? Eu vou falar o seguinte A pobreza eu vou acabar com a pobreza Certo? Com a fome eu vou acabar com a fome E a Mas miséria tá. já tá acabando Mas como que o senhor vai acabar com a fome eu, com, a, com a pobreza? Vai matar o pobre tudo? Eu vou matar devagarzinho, quer dizer é, é, Não, vai ser, entendeu? Então é assim, eu vou, eu vou alimentar eles, né? entendeu? Mas você vai, vai alimentar com o quê? Por eu quê vou alimentar, alimentar? Eu, eu vou ter que pegar muito peixe nos rios com eles, levar eles para trabalhar, que é tudo ser vergonha Plantar mandioca, entendeu? E, e plantar batata, é. entendeu? É isso que é. as, as coisas E aí os hospitais eu vou ter que, é. que invadir hospitais, invadir coisa com a minha turma que eu já tenho, você sabe? Então, Porque nós vamos ter que meter na cadeia quem é safado e corrupto Entendeu? Oh, é o senhor está muito exaltado. Não, Praça o sub dele sempre, vou... o Complementa sua... Desculpa aí, a... o corte. Hum, hum. Qual é tá o nome do futuro? O Herói! Herói! Herói! herói. É. <risos> Tudo, bem, Tudo bom? Não, não. É. é nós, nós esperamos liberados, que é uma cidade muito gostosa de se viver, Sim. uma cidade universitária, uma cidade muito boa, onde tem um povo intelectual, um né? povo bem. É, organizado, é, um cuidado maior do povo. Verdade. Principalmente na, na parte social, né? Nós temos muita. muita Vai, do povo, aí, mas eu aí que eu vou cuidar aqui, é, é, nós estamos fazendo a parte da, da reportagem aqui, então está difícil. também na questão da, da segurança. Verdade. Na questão da. a parte médica, né? A Porque parte médica também. Nós atendemos aqui toda uma região. Ah, mas falta leitos de, de UTI, falta... É, temos muito um, um atendimento maior a pessoas que são quebradas. Por exemplo, eu tenho um verdade. amigo que quebrou o braço demorou 30 dias ah. para fazer a cirurgia. Hoje ele está terminando de fazer a cirurgia, demorou 30 dias para ah. ser internado. Fazer. Então, o ah. que a gente precisa Sim. de você é isso. É verdade do povo. É do é do o povo, do povo de uma forma assim... É, com respeito, com respeito, com zelo, com, carinho, com amor, com, com carinho. Amor, carinho. carinho. É, todos nós precisamos de entender que nós temos os nossos direitos e que somos pessoas é. que somos... precisam ser respeitadas. Ser é respeitado, os humanos, né? É isso. somos humanos. Eu gostaria de, de fazer umas perguntinhas para vocês. O que é que vocês esperam do nosso do prefeito? aí? Se tem alguma reivindicação para fazer para Já... assim, a cultura, para a educação? Aqui é tudo honestidade muito bem. Você pode chegar um pouquinho mais aqui para falar mais para a Câmara aqui? Por favor, meu você Eu sei que você é meia nova no, no, no trabalho aí de Câmara Man, mas focaliza aqui as fala da menina aqui. E esses dois, hum, mal atrapados assim que não hum, direita <risos> Por favor, rapaz, ô, você ô, também. Ô, Chega ô, lá, cara. Filho, é, é, filho. Tô... Só quebraram minha perna, tô filho. Caramba, filho. O cara bateu de vamos